Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede. Desta vez, como sempre acontece, estaremos discutindo um tema de interesse público, de interesse da comunidade, de interesse da cidadania. Desta vez, vamos discutir o problema, a crise do coronavírus e as 600 mil vítimas do governo Bolsonaro. Para tanto... Eu estou recebendo muito honrado o médico infectologista do Hospital das Clínicas, o doutor Ulisses Strogoff de Matos. É com ele que vamos é, discutir, debater, conversar sobre este momento em que se encontra a pandemia do coronavírus. Boa noite, doutor Ulisses, seja muito bem-vindo aqui no programa Direitos na Rede. Boa noite Machado, obrigado pelo convite, e pela oportunidade de falar desse assunto tão importante ainda para nós aqui no Brasil e para nossa cidade também região. Muito bem. Olha, agora nós vamos chamar aqui um vídeo que faz referência a algumas algumas pessoas que foram vítimas da pandemia do coronavírus e sobretudo da vítimas da negligência do governo federal, muitos deles nossos conhecidos. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Peço que a produção coloque aí.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 Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta, Castão de Ajuno, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácio a Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se não Gente, espero que nomes consigam tocar Irama Carneiro, herói da estrada Foi caminhoneiro, ajudou o Brasil Joana Maria, bisavó gentil e Cátia Silene, uma mãe delicada, menina Maria era muito animada Baiana de escola de samba, samba. Margarida Veras amava ensinar Era professora com voz represente, se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar, se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Jogador, piloto artista multifuncional, Olinda Menezes, amava o Natal.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 Consigam tocar. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Muita gente na pandemia Esse, esse vídeo lembra né, De muita gente conhecida Da área da cultura Da área da dramaturgia Companheiros nossos, Partido dos Trabalhadores Inclusive de Ribeirão Preto Um vídeo que eh, Sugere um balanço Bastante eh, Doloroso né? Fomos vítimas De uma pandemia E muitas dessas Vítimas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos tido uma gestão adequada uma gestão competente desta crise sanitária que se abateu sobre o Brasil e o mundo é, portanto um balanço como esse que se vê aí no vídeo tanta gente que foi embora poderia ser um pouco menos tenebroso nós de fato atingimos hoje 600 mil vítimas só no Brasil e isto significa que eh, estamos em meio ainda à maior pandemia dos últimos 100 anos, depois da gripe espanhola, e significa também que houve, de fato, muita negligência, muita incompetência, muita omissão e até crimes que contribuíram para que a pandemia no Brasil... Eh, atingisse esse patamar e essa eh, dimensão tão grande com mais de meio milhão de pessoas mortas. Né? Eu, aqui no nosso programa Direitos na Rede, pela Rede PT, pelo YouTube e fanpage, nós vamos discutir sobre essa questão, sobre esse cenário, né? esse, digamos assim, estado da arte da pandemia no Brasil, com o doutor Ulisses uh, Strogoff de Matos, que, como eu já disse, é médico infectologista do HC. Doutor Ulisses, uh, hoje nós atingimos numericamente, matematicamente, 600 mil vítimas da Covid-19. O cenário no Brasil é, é um cenário, hoje, Uh, né, de certa digamos assim esperança, porque as vacinas estão aí, os casos estão diminuindo não estão evidentemente como final de 2019, começo de 2020, que foi uma situação muito dramática portanto a esperança começa a reaparecer mas nós temos um saldo bastante negativo né, com 600 mil mortes como é que o senhor... É, depois eu queria falar um pouco mais dessa, do futuro, dessa esperança, etc, da, da situação daqui para frente, como é que o senhor vê. Mas eu queria fazer um balanço antes. A que o senhor atribui esse número elevadíssimo de mortes no Brasil? doutor. Bom, Machado, na verdade não foi nem competência nem negligência. Foi uma decisão do governo federal, não só do Presidente da República, de não combater a, a Covid-19. É, bem no início da pandemia, outros países, inclusive, chegaram a pensar nessa estratégia, que é a estratégia que o presidente falou muito, da imunidade de rebanho, que é a imunidade coletiva, de forma natural, foi o Reino Unido e a Suécia também flertaram com esse modelo, que é de deixar a população se contaminar, é, mo morrer, um, um monte de gente, que, como na, na lógica da cabeça dele, todo mundo vai morrer um dia, isso, é, isso sem conhecer exatamente como era a doença. E mesmo se, se conhecesse, não é aceitável você fazer é, uma... E nem sabia se atingiria, porque a doença sequer era conhecida, se essa imunidade de rebanho seria atingida e não se atinge. Hoje nós sabemos que não se atinge. E mesmo se atingisse, seria inaceitável você colocar a população do país, a população brasileira, para morrer, para aí chegar depois, no final da pandemia. Então, o, o governo federal trabalhou a favor da Covid-19. E foi competente com isso. Nessa propagação e disseminação do vírus. Então, o número que você está dizendo agora é de 600 mil óbitos, 600 mil mortes. E é, nós vimos a vieta prestando homenagem. E a gente tem que lembrar dos, de que são a maioria dos anônimos. Pai de família, filho, esposo. Então, foram, são lares destruídos. que a gente sabe o que é a dor de perder. Um, um filho, um pai. Então, esse é o tamanho da crueldade que foi feita aqui no Brasil. Então, essa estratégia ela ficou muito bem clara desde o início, porque no momento em que é, a pandemia já se demonstrava é, o, seu, o seu potencial letal, né, quando, antes da pandemia chegar no Brasil, nós já estávamos vendo... A situação dramática na Itália. Então, não é que nós não sabíamos que ia ser é, perigoso. E, por outro lado, já tinham experiências, por, principalmente, por exemplo, na China e outros países, que é, já se viu, viu que era uma, uma doença de transmissão aérea, que desenvolveu-se o teste para diagnosticar. Viu que é, testando, isolando aquelas pessoas, era possível segurar, a China segurou, o Vietnã segurou, a Austrália, Nova Zelândia, e outros, vários outros países que adotaram, essa, mesmo sem ter nenhum tratamento, mesmo sem ter vacina, conseguiram conter eficazmente os países que acharam, e a Itália funda esses países, e algumas cidades da Itália falaram, é, aqui não para, etc., com aquela questão da... É, né, Vamos continuar? Amargaram o resultado. O prefeito de Milão, por exemplo, que depois pediu até desculpa. Foi exatamente isso aí. Principalmente ele, ficou mais conhecido com isso. Mas não foi o único. Então isso tem. E o Brasil já sabia disso. No primeiro pronunciamento oficial do presidente da República, em cadeia nacional de TV e rádio, ele disse que se fosse uma pessoa como ele, com um passado de atleta, seria no máximo um gripezinho, um cervejadinho. Que é uma, uma mensagem falsa. Porque não é essa a realidade. Porque, inclusive, crianças saudáveis, jovens saudáveis, morrem de Covid. Estão morrendo, continuam morrendo ainda de Covid. Então, começa com a comunicação errada, falsa. Então... É, e a, primeiro, a primeira arma de combate a uma pandemia é a comunicação. Você pode ter toda a estrutura, num país com 200 milhões de pessoas, num país maiores ou até menores, se você não tem uma comunicação para mostrar e esclarecer exatamente para aquela população a gravidade daquela doença, como ela se transmite, como se combate e dar uma mensagem segura, correta, isso é o essencial para combater qualquer pandemia, qualquer pandemia. Nós começamos com essa mensagem é, errada, com a mensagem falsa. Nós não fizemos, além de ter passado essa mensagem errada de que minimizar uma coisa gravíssima, uma coisa como se fosse um nada, uma gripezinha, um resfriadinho. E também nós não fizemos sequer o controle de fronteira. Não houve, o Brasil ficou aberto para, para, para os países que estavam com no, naquele, no início, que tinham países que tinham mais problemas, mas não fizemos esse controle. O teste já tinha sido desenvolvido e o Brasil tem, tinha e tem dinheiro para ter comprado os testes, não foi atrás dos testes para fazer o suficiente. Nos primeiros casos, nós poderíamos ter feito, mesmo tendo entrado no país, nós poderíamos ter feito o, o, o, o diagnóstico desses casos, que eram poucos ainda, feito o isolamento dessas pessoas, a quarentena dessa, dos contatos, e isso seria o sufici suficiente para é, manter um nível aceitável de algumas mortes, como em alguns lugares aconteceram. Então, é, por exemplo, o, tem gente que vai falar, ah, mas a China tem muito dinheiro, a Nova Zelândia, a Austrália. O Vietnã tem, é muito mais pobre que o Brasil, muito mais populoso tem 100 milhões de habitantes num, num, num país tamanho do estado de Goiás, faz divisa com a China e em 2020 tiveram 20 e poucos óbitos. Agora com a Delta, eles perderam o controle, porque a Delta realmente, o poder de transmissão dela é maior. A estratégia que usaram para isolamento, rastreamento, etc., não foi, não foi suficiente para segurar a Delta. Então, eles estão sofrendo agora mas com isso, mas o que que o governo do Vietnã fez no início? Uma comunicação séria com a população, o governo passou uma mensagem séria do que era a Covid, é, determin... fez o isolamento, o rastreio, colocou os principais artistas para fazer jingles e músicas explicando, dialogando diariamente, isolando uma rua inteira, um bairro inteiro, uma região inteira, segurou. Então nós fizemos aqui o contrário, nós não, nós deixamos a Covid entrar. Nós não fizemos esse rastreio e, além disso, foram passadas é, mensagens falsas. E, ao longo da pandemia, à medida que ela foi, quando já se é, viu-se que essa estratégia do imunidade de rebanho não seria eficaz, porque a mortalidade começou a crescer muito, o governo federal insistiu nas medidas. Algumas medidas é, limitadas tomadas pelo Congresso, como questões de máscara, como assistência indígena, saneamento básico e outras, várias outras medidas de combate, o governo, o presidente vetou essas leis. Então, caracterizando aí um, um, claro, um claro apoio à disseminação. Não sendo lógico, muitos desses vetos caíram, mas isso leva meses. Por exemplo, o veto de indenizar profissionais é, familiares de profissionais de saúde morridos do Covid, foram meses depois que Esse efeito foi cair. Isso teve um impacto muito é, negativo. A Covid seguiu avançando, fazendo. O Brasil começou, a se tornou o pior lugar do mundo para a Covid em termos de proporcional de morte, de número de casos. Ficou ali na frente muito tempo, primeiro, segundo, terceiro lugar, em termos de casos e de número de mortes, sem ser um dos maiores países do mundo. É um grande país, mas num, a, a, a, com muito número, acima de países menores que o Brasil, inclusive. É, e o governo seguia, dizendo o quê? Incentivando a aglomeração. O próprio, o próprio presidente promovendo aglomerações, incentivando as pessoas a saírem de casa, não usando máscara, falando contra a máscara. E quando já se havia vacinas, já mostrando a eficácia de maneira surpreendente, a ciência permitiu o desenvolvimento de, de vacinas é, eficazes, seguras, mais uma vez o Brasil tendo todas as condições de ter adquirido as vacinas precocemente, aí agora amplamente documentado pela CPI, inclusive da Pfizer e outras empresas que o Brasil poderia ter de início ter já comprado as vacinas suficientes para toda a população brasileira, com simplesmente o melhor programa nacional de imunização do mundo, com mais de 40 mil salas de vacina nós poderíamos ter, em poucos meses, ter vacinado toda a população brasileira. Então, se tudo que vinha feito errado, se o governo tivesse colocado a vacina, já fez errado, muitas mortes já seriam sido evitadas se tivessem feito a, a contenção. Impedido o espalhamento do vírus. Mas o vírus se espalhou. se Mesmo se assim, tivesse investido nas vacinas, nós teríamos ainda evitado centenas de milhares de mortes. Doutor, o, pelo que o senhor falou aí, né, o governo Bolsonaro ele deixou de chamar para si a responsabilidade de gerir a, a, essa crise, né, ele deixou de dialogar com prefeitos e, e, e governadores, ele deixou de se comunicar com a população, ele deixou de, de, de controlar as estatísticas para ver o tamanho do da pandemia que estava se abatendo sobre o Brasil, ele apostou na imunidade de rebanho, a chamada imunidade comunitária ou natural, que hoje se vê não é não é algo que que possa se concretizar. Ele apostou no tratamento ineficaz, inócuo, com cloroquina e vermectina, etc. Ele deixou a, a pandemia correr ao Deus dará. Né? Alguns aí os prefeitos, governadores, as, algumas agências de pesquisa, a própria mídia, a imprensa, é que, é que geriram isto no lugar do presidente da República. Ele deu mau exemplo, atacando máscara, atacando vacina, incentivando aglomeração, contaminando pessoas, inclusive crianças. Ele fez um escarcel e vetou essas medidas né, que o senhor acabou de assinar lá, também de contenção eh, da, da pandemia, e foi um agente que atuou a favor do vírus, da disseminação do vírus. Né? Eh, aliás, até criminosamente, infringindo eh, artigos do Código Penal, é, ao incentivar a... a, a a aglomeração de pessoas e disseminar a, as contaminações. Quer dizer, não tinha jeito de ser pior. Né? Isto é um, um, um, um desempenho ou um não desempenho, a meu ver, criminoso. Não é por acaso e não é também nenhum exagero né, chamar um presidente da república que fez tudo isso de genocida. O, é, o senhor lembrou agora há pouco né, que, inclusive, as medidas para socorro às populações indígenas que estavam ameaçadas pelo, pela Covid foram vetadas <risos> pelo presidente da República. São vetos insustentáveis. Né, são vetos que não têm justificativa nenhuma, a não ser a perversidade, a maldade ou o desprezo pela vida humana e pela população brasileira. Eu não consigo ver um cenário pior do que esse para um presidente da república, como o senhor acabou de pintar, o senhor disse eu estou apenas é, reproduzindo resumindo em linhas gerais né, tu, todos esses problemas é, que o Brasil, pelos quais o Brasil passou justamente por ter um presidente da república negacionista, um presidente da república é, é, que preferiu né, ignorar a ciência e insistir na, nas fake news, insistir na, nos tratamentos ineficazes, insistir na, na, na tal imunidade de rebanho, enfim, tudo aquilo que era contrário o que a ciência uh, revelou e tudo aquilo que era contrário à experiência dos países lá da Europa que já tinham passado. Pelos, pela, pelos primeiros meses da crise e já poderiam servir de orientação para nós aqui, quer dizer, o presidente desprezou tudo isso, desprezou a experiência daqueles países, desprezou a ciência desprezou a verdade, preferiu a fake news, preferiu essa maluquice toda e levou o Brasil onde chegou com 600 mil mortes doutor resumindo tudo isso, o senhor como médico é? o senhor como especialista infectologista do HC em toda a sua experiência o show que fez o juramento de hipócrates de cós o o senhor, o senhor é, reforça essa essa essa esse adjetivo não é sobre o presidente bolsonaro ele é um genocida Doutor veja bem é, Machado primeira coisa: ele realmente, na minha avaliação, opinião, ele cometeu um crime contra a saúde pública, como o seu artigo 267, 268 da Constituição, que prevê, inclusive, a, a, a, a cadeia, a prisão do Código, do Código Penal. Penal. Isso é... é Por que A ação, essa, e essa ação ela é agravada quando você é, é, facilita você dissemina isso aí, se você é um agente público, porém médico, enfermeiro e outros, qual que é a responsabilidade disso se você é o principal agente público de um país? E você tem uma pandemia, que, como você bem disse, que a ciência definiu muito bem, que os fatos mostraram muito bem que é, era letal, e viam é, projeções matemáticas, epidemiológicas, inclusive, o que o Brasil, esse número hoje, está dentro do número de uma evolução natural da Covid no Brasil. Poderia ser pior? Poderia. Mas está dentro de números previstos em modelos matemáticos da evolução natural, sem combate. Então, é, se você tem uma doença... É, de propagação, se você tem uma pandemia, se você tem os meios de combater e você dá os meios de disseminar, isso resultou, está resultando até o momento em 600 mil mortes, eu, desde o início, em entrevistas aqui, eu disse, o governo federal está cometendo um crime contra a saúde pública. E, se você é, pegar, por exemplo, questões de é, populações específicas, como a indígena, que tem o índice de mortalidade é muito maior do que a população do Brasil. Se no Brasil, no geral, a situação é muito ruim, nos indígenas é pior. E se ele vetou ações contra essas essa comunidades, isso tem que ser, sim, investigado. O que motivou aquele veto? Qual o motivo? Quais foram as consequências? Isso caracteriza, no mínimo, a necessidade de se investigar e ver o que aconteceu. Em outras situações também, investigar por que, que tinha condições de comprar vacina e não comprou, sabendo que é efetividade, sabendo que era seguro. Então, isso é um crime contra a vida. E é também incompreensível como isso estava aos olhos de toda a nação brasileira, os olhos de quem tinha condições de barrar o presidente, que é o Congresso Nacional e Judiciário, e não barraram. E, e, a, e está continuando. Ou a, a, a compra de vacinas, etc., que o governo fez, foi, foi, foi sobre muita pressão. No momento em que precisou fazer, é, precisava se fazer distanciamento social, precisava fazer, é, testagem não foi feita, e precisava de auxílio emergencial, foi a pressão do Congresso. Depois o governo que se reivindicar de, de, de que fez, mas não, foi uma pressão. E, era, e o valor que o governo, sob pressão, o valor que o governo queria dar era muito inferior ao que os 600 reais que foi dado e que hoje tem um valor para uma, uma parcela resumida, resumida, é, bem reduzida, ínfimo, quase que um botijão de gás hoje. É. Então, nesse conjunto, no mínimo... Se for, se for olhar a realidade de um país e uma seriedade, ele tinha que ser, ter sido barrado no início. Não poderia ter seguido nesse processo voluntário de propagação do vírus. Doutor, quando o senhor fala barrado, o senhor está se referindo ao impeachment dele? Não sei exatamente qual o mecanismo que seria o mecanismo adequado para fazer isso. Porque se, é, e talvez você saiba responder melhor do que eu, como jurista, porque eles claramente estão cometendo um crime contra a saúde pública. Como barrar isso? O, o, o freio do, do, do Poder Executivo no Brasil é o Legislativo Judiciário. Eles tinham que se dar o meio de fazer quais são os elementos e responder e dialogar isso claramente para a sociedade e, e, e frear isso tinha que ser freado, foi assim, não, tem que comprar vacina, não, tem que fazer teste, tem que... não foi feito isso aí, ele seguiu livremente. Então, na verdade, existe uma é o governo federal que o executou, mas também aqui o legislativo, que agora com a CPI, é, para mim não é os profundos o profundo suficiente, dado esses, esses elementos, mas os elementos que estão para todo mundo ver. Você tinha, tem uma epidemia, você tem uma pandemia, você tem como combater. E o, o, e o governo federal fez o contrário. Fez o contrário do combate. Para todo mundo ver. E gente, no, no, eu que estou falando especificamente. Você vê qualquer especialista no Brasil, qualquer epidemiologista, qualquer cientista, infectologista no, no geral, a imprensa, juristas... A, a, a comunidade científica internacional, o Brasil virou chacota, inclusive, internacional no mundo científico, do que foi feito aqui. O mundo estava olhando, está indo olhando com receio para o Brasil, inclusive pela questão de geração de variantes e outras coisas mais, que é o um país, dentre todos os países do mundo avaliados, o um nono país, em capacidade de responder à Covid no mundo. Nós estamos estávamos lá naquela época em nono lugar no mundo de capacidade de conter a Covid-19. E na avaliação de 98 países que são, eram, de alguma maneira, comparáveis entre si, o Brasil foi o último avaliado. 98º lugar, o pior combate à Covid-19 no mundo é o Brasil. Então, esse conjunto tem que ser avaliado tem que ser, as responsabilidades têm que se aparecer, porque senão isso vai acontecer de novo. Nós temos um sistema único de saúde, nós temos, como já falei, mais de 40 mil salas de vacina, nós temos o dinheiro, nós temos o conhecimento, nós temos, e isso o governo sinaliza para o outro lado, e esse outro lado está resultando até o momento em 600 mil mortes. Isso tem que ser muito bem avaliado julgado e, e, na minha opinião, não poderia ter chegado aqui. Os poderes tinham que ter feito esse freio bem lá atrás. Então, é uma situação extremamente complicada, mas que, é, que não pode persistir. É, porque o presidente ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade durante a pandemia e durante todo o seu governo de dois anos. E isso justificaria um impeachment que barraria o presidente. Ele cometeu vários crimes comuns de, de, de violação da lei penal, o que justificaria a instauração de um processo criminal contra ele se a Procuradoria Geral da República, conduzida pelo senhor Augusto Aras, tivesse tomado as providências perante o judiciário, que o judiciário também espontaneamente não pode processar alguém criminalmente. Ele tem que ser provocado pelo Ministério Público, que também se omitiu. E o TSE tinha lá sobre a sua mesa o julgamento da, da chapa do, do Mourão e do, e do Bolsonaro, que poderia caçar a chapa e barrar o Bolsonaro. Então você tinha três caminhos para barrar o Bolsonaro. O caminho do direito penal, o caminho do impeachment e o caminho da cassação da chapa. De fato, nenhum desses caminhos andaram. Então acho que o senhor tem razão quando diz, olha, os poderes poderiam ter... O senhor utilizou a, a expressão ter barrado um presidente maluco como esse, que em plena pandemia trocou três ministros da saúde, e ministros da saúde que queriam seguir as orientações das autoridades mundiais eh, eh, do campo sanitário, e foram afastados justamente porque estavam querendo seguir a ciência e a recomendação das autoridades sanitárias. Isso significa que o presidente da república optou pela morte, ele optou, optou é, pela propagação do vírus, optou pela disseminação e o crescimento da pandemia e, portanto, no limite pelas mortes, que resultaram em 600 mil hoje no Brasil. Né? Isso parece muito claro. Né? Se é, esse presidente não merece ser chamado de genocida, porque provoca a morte, favorece a morte de povos como os povos indígenas. E favorece a morte de 600 mil pessoas, é um presidente. Se você não cometeu o genocídio, vai ficar difícil descobrir alguém que tenha cometido. Mas doutor, eu queria que o senhor me falasse uma coisa. Nós falamos do presidente, nós falamos do âmbito federal. E como é que andou a gestão da pandemia no âmbito. Andou, está andando, no âmbito local, Ribeirão Preto, municipal e no âmbito estadual? Qual a sua visão de médico? Antes de passar para o Estado, o município, mesmo desde o primeiro ministro da Saúde, que queria seguir lá as, as, as orientações da OMS, desde aquela época parece que já, o Bolsonaro já estava com uma orientação paralela. Então, desde o início, mesmo antes de trocar, tá. ele já estava com outra orientação que não era a orientação oficial do Ministério da tá. Saúde. Tá. Olha, aqui, assim, na minha opinião, a, a diferença do combate ao Covid em São Paulo e em Ribeirão Preto, é retórica em relação ao governo federal. Por quê? É, exceto na questão da vacina. Porque o, o, o, o plano São Paulo que é, foi instituído e que o Dória fica dizendo que é baseado em ciência, não é baseado em ciência. Em momento nenhum. O Plano de São Paulo se constituiu um plano para manter o comércio funcionando. Porque taxa de ocupação de leito nunca poderia, é inaceitável, é inconcebível fazer medidas restritivas ou não, baseadas na taxa de ocupação. Se você dobra, triplica, quadriplica o número de leitos. Então, se, enquanto você tiver leito para as pessoas morrerem, você pode funcionar? Então, isso aí esse é o plano, esse é o plano de São Paulo, foi baseado essencialmente na taxa de ocupação de direito, que aqui em Ribeirão Preto seguiu, que inclusive por várias vezes o prefeito quis é, não seguir. Já era um plano limitado, e quantas vezes que ele fala, não, aqui nós estamos em outra fase, não vamos fazer isso. Né? É, Ribeirão Preto viveu épocas em que a taxa de transmissão número de casos, número de óbitos estavam subindo e nós estávamos passando de fase laranja para a fase amarela, porque você tinha mais leito disponível. O que, que, que quer dizer isso? Vamos deixar as pessoas morrerem tudo bem, se tem um leito de UTI para elas morrerem, que é a taxa de, de mortalidade numa é, UTI é altíssima. virando 80% de cada 10, 8 que vão para a UTI são entubados, morrem. De cada 10 que entram lá, 6 morrem. Então, assim, uma taxa de mortalidade. Então, é inaceitável também um plano desse, que deveria, sim, São Paulo, inclusive, como o estado mais rico, deveria ter feito a sua estratégia de circulação do estado, de, no mínimo, aquele que tem competência, de circulação regional, de monitoramento, de testes, de, de isolamento, testagem, rastreio, chamado triste testagem, rastreio, isolamento com suporte, São Paulo tinha condições de fazer isso acima do que aquilo que o governo federal, com auxílio próprio, inclusive, São Paulo poderia ter sido exemplo, não foi exemplo. Os, os índices de São Paulo não têm nada de exemplo, Ribeirão Preto também não tem nada de exemplo, então, o que eu posso dizer é que é um, um é, não é no mesmo nível em termos de. de é, disseminar a propagação do vírus tem essa diferenciação na retórica, como eu disse. Na fala, sim, não houve uma é, estimulando a aglomeração, não. Isso é uma diferença, na, mas na prática do combate em e si, na vacina também é outra diferença. Né? É, na vacina, não é da competência aqui, né? A vacina é da competência federal. Se você não tem a, o, o município em si e nem poderia fazer isso, não, não, não, não como. Estou dizendo com relação ao estado de São Paulo. Sim, mas a va vacina, o Dória foi melhor do que o Ah, hoje. sim, sim. Ah. Uma coisa tão óbvia. Isso. Que se, uma pessoa que fizer um negócio desse se também. Se não é, fizesse isso também. É uma coisa extremamente... Então, assim, mas um combate, aí sim, incompetente, negligente e fora do contexto científico. Então, isso não tem nada que de elogio para dizer que nem Ribeirão Preto nem o Estado de São Paulo foram um exemplos de combate convite porque não foram, eles não estão sendo. Né? Agora está discutindo retirar a máscara, está abrindo estádio de futebol, etc. No momento, que a gente tá de um, no momento que a gente vive de melhora hoje, mas ainda morrendo centenas de pessoas no país, uma vida evitável tem que ser evitada. Centenas nem se digam. Então, não é o momento de, do que, que tá, as pessoas estão fazendo, as pessoas que digam assim, os governos, liberar máscara, abrir estádio. Não. Nós temos que chegar no nível de vacinação de 90% com duas doses, nós temos que ter o controle da transmissão do vírus de fato para depois a gente começar a falar ah não está controlado agora a gente dá tem situação dá para a gente andar sem máscara em lugares abertos dá para fazer uma coisa não nesse momento agora a gente não tem controle tem a variante delta circulando não sabe como é que não tem controle genômico aqui no Brasil então a gente pode aparecer novas variantes com essa situação você tem 55% que não tem duas doses aqui tem uma grande parte que tem apenas uma dose. Pode aparecer uma nova variante, com uma seleção natural aí dessa uma dose, que seja uma, inclusive uma variante mais resistente à vacina do que atualmente são, que atualmente parece que não tem evidência que está caindo a eficácia das, com as variantes das vacinas. Então, assim, nós temos uma situação que caminha para um lado bom, mas a gente já viu isso acontecer em vários lugares do mundo. Você está lá caminhando, comemorando Falando de retrocede. retrocede, não com tantas mortes como aconteceu no, no Reino Sim. Unido, que não aconteceu porque já tinha muita gente vacinada, mais de 60%, então, é, mas isso aí pode voltar. E as pessoas que são mais debilitadas, terceira idade, idade avançada, vão continuar vulneráveis. E nós vamos aceitar que essas pessoas podem continuar morrendo à vontade? Não. Nós temos que fazer o controle, nós temos condições no Brasil de chegar ao controle do vírus. É isso que tem que ser objetivado. E não simplesmente ficar olhando taxa de ocupação de leito. É, é uma avaliação muito superficial que estão fazendo, muito precipitada para o momento, apesar do momento melhor, mas é um momento ainda de muito cuidado ainda. Delicado ainda. Né? De, sem dúvida. Doutor, o, é, essa pandemia, né? nessa pandemia, é, eu.. Isso é uma avaliação minha. E eu, eu, eu vejo que é de muita gente também. Nós, a população brasileira, quase que unanimemente reconheceu o heroísmo dos profissionais da saúde pública: né? os médicos, os paramédicos, os enfermeiros, os administradores, etc. E o corpo de apoio. Né? O choro é dessa área da saúde pública e eu colho a oportunidade para lhe prestar também uma homenagem nesse momento por tudo que tem feito com risco né, da sua própria saúde e tal, trabalhou, ajudou muito né, a, a, na comunicação né, de massa em Ribeirão Preto, no esclarecimento da população e também lá no seu dia a dia como médico do HC. É, eu considero, portanto, estou entre aquelas pessoas que aplaudem né, essa essa jornada heróica dos profissionais da saúde pública do SUS no Brasil desde que a pandemia chegou até hoje. Todavia, doutor, em outros setores também da medicina, como, por exemplo, o, o, o Conselho Federal de Medicina, que andou apoiando aí tratamentos sabidamente ineficazes, né? agora surgem essas denúncias, aí de, da, da, por exemplo, da Prevent Senior, a outra é a HP Vida, né? que também insistiram nessa, nessa tática, embarcaram nessa tática, não, nesse tratamento chamado tratamento precoce, no kit Covid e tal, que não teve eficácia nenhuma, e embarcaram nessa ideia da imunidade de rebanho. E, portanto, houve um campo da medicina privada que não andou bem. Eu vou lhe perguntar uma coisa. O senhor certamente tem aí a sua ética médica, fique bastante à vontade para responder como quiser ou não responder, etc. O senhor não acha que um setor da medicina privada saiu chamuscado dessa pandemia, doutor? Veja bem, Machado, é, o Código de Ética médico ele não permite que o médico divulgue Tratamento que não seja com base em ciência. Então, houve uma confusão, não uma confusão, da parte de quem entende, que é do conselho, uma confusão deliberada entre você fazer o tratamento é, fora da bula, chamado off-label, e você disseminar esse conhecimento. Então, é verdade, inclusive, de punição. A gente viu no início da pandemia aí casos de de alguns, poucos meses que fizeram alguma coisa, e foram lá, não foram caçados, mas foram é, afastados, etc. E tal. Logo depois, veio uma coisa muito pior do que isso, com canais do YouTube, com milhares de pessoas assistindo, com médicos falando de tratamentos sem nenhuma evidência científica. Isso é, isso é vedado. Era dever dos conselhos regionais, Conselho Federal de Medicina, Barrar isso, coibir, dever de fazer isso. Porque o, o, o, qual que é o uso fora da bula que é aceitável? Você está numa situação que você não tem saída. Isso bem lá no início da pandemia, né? Digamos. Porque depois muitas coisas foram aparecendo e já se, se traçou um caminho muito cedo exatamente de coisas que foram sendo descobertas, como anticoagulação, uso de corticóide e outras coisas que realmente já passaram a diminuir. Vários outros que foram sendo descobertos e têm ainda, estão sendo ainda descobertas. Quando muito no início não tinha nenhum estudo ainda, porque é a doença é nova, então você poderia, você está com o seu paciente, e ele está no estado gravíssimo, grave, e você não tem, você explica para ele, olha, esse medicamento aqui pode ser que tenha um efeito, não tem comprovação científica, então a gente pode arriscar fazer, porque eu não tenho mais nada para fazer para você, com o um acordo e um o assino, um assino firmado de que estava ciente de que tinha risco, de que não tinha comprovação científica para aquele caso. Isso é o uso fora da bolha, que é aceitável. Você pode fazer uma outra situação, que o médico chega na situação e você pode usar isso como conforto, como uma tentativa, como não há. Mas o que se fez de maneira alguma. Então, nesse sentido, assim, eu não vi o Conselho Federal de Medicina propagando, é, tratamento precoce, etc. Não. Mas vi e, essas ações que eram públicas e notórias e, e intensas não serem coibidas. E aí falhou o Conselho Federal de Medicina falou, e falou também os, os conselhos regionais. Porque esse tipo de coisa não é permitido. É verdade. E também a instituição de protocolos em instituições públicas, que aconteceu muito, é vedado também a, a confecção de protocolos que não sejam sobre base científica. Uma prefeitura, um governo de estado, um governo federal não pode instituir nenhum isso aí está vedado em lei no Brasil também, que não seja sobre comprovação científica. Nós tivemos vários municípios que fizeram isso também e a coisa ficou sem ter uma, uma resposta das, da, dos conselhos, etc, que deveriam ter fiscalizado e feito isso aí. Não, e também a ação do governo. Né? Porque o governo também tem a ação de fiscalizar protocolos que estão fora do. do, é, do sem, sem baseamento científico. Acredito que agora, com esses exemplos que você citou aí, que vão ser investigados, ver realmente o que aconteceu e se realmente aconteceu o que estão mostrando aí, são coisas que são passíveis, são crimes, né? Contra a uhum. vida. Então isso aí depende é, de investigação, de chegar à conclusão do que realmente aconteceu. Perfeito, porque enquanto que os profissionais do SUS, da saúde pública, foram impecáveis no trabalho que fizeram, até com risco da saúde, da vida deles profissionais, setores da medicina privada e o Conselho Federal de Medicina, setores, não estamos generalizando, setores da medicina privada, como está aparecendo agora na CPI, andaram muito mal e saíram... E saíram chamuscados dessa pandemia para utilizar um reforço da gíria. Saíram com um, o um filme queimado. Porque a gente viu, como o senhor disse, médicos renomados, inclusive professores, que acabaram morrendo de Covid, difundindo na internet o tratamento precoce, que era um tratamento sabidamente ineficaz. O, presidente, o Conselho Federal de Medicina referendou a liberdade do médico, inclusive para prescreveram um tratamento ineficaz. Isso eu considero um absurdo. Então, olha, no, nesse momento de golpe de Estado aqui no Brasil, de ascensão da extrema direita, a gente viu que setores do judiciário que permitiram o golpe, setores do Ministério Público, setores da mídia que apoiaram o golpe de Estado e que, que nos levou à situação que nos encontramos hoje saíram, como eu disse, chamuscado desse momento político, né? saíram é, como vilões. Né? E aí vem a pandemia e a gente vê que também no campo da saúde, enquanto você teve atuação heróica um da, da, do setor da, da saúde pública, você teve também alguns vilões nesse campo, né? Eu acho que neste momento em que nós tivemos uma crise política muito grande e depois com a chegada da pandemia, ele foi um momento doloroso, mas foi um momento didático né? para a gente conhecer também né, quem é quem né, na sociedade brasileira, né? na, nas instituições brasileiras. Foi doloroso, foi triste. Né? Ainda continua sendo, temos ameaça à democracia, temos ameaça à saúde pública mas a gente vai conhecendo os personagens. Doutor Ulisses, eu queria dizer para o senhor com muito pesar que nós já estamos sobre a hora. Passou muito rápido, uh, o nosso papo foi tão interessante, tão envolvente que eu nem vi passar. Né? E eu teria mais perguntas para fazer para o senhor sobre possíveis pandemias que, embora o senhor seja um infectologista, não é um epidemiologista, mas já se fala aí que outras pandemias se anunciam no horizonte, resta saber quando, por que elas virão, é certo, etc. Mas aí a gente, infelizmente, chegamos né, ao limite do tempo no programa e eu queria pedir ao senhor, doutor Ulisses, que fizesse as suas considerações finais e espontâneas sobre o nosso tema tratado aqui hoje. Não, Marcelo, é assim. Eu, eu, minha consideração é que realmente a gente viveu um momento é, trágico no Brasil. Tudo que nós estamos vivendo aqui, em sua maior proporção, poderia ter sido evitado. E nós temos que é, continuar firmes ainda. Eu acho que ainda usar o, o, o máscara para o ambiente é fechado. Eu estou aqui, estou vacinado. Hoje eu tomei minha terceira dose como profissional de saúde. Mas eu não deixei de usar máscara. Eu vou estar em contato com pessoas que são vulneráveis. Eu posso adquirir, posso passar. Então a gente tem que continuar cuidando da gente. Continuando das pessoas, cuidando das pessoas que a gente ama. Do coletivo como um todo. É, e, mas nós precisamos fazer o que aconteceu no Brasil hoje. Tem que ficar a limpo. As responsabilidades têm que aparecer. Porque se não, isso vai, pode acontecer de novo. Não pode acontecer mais. Uma situação igual a essa, outras epidemias, sim. É uma questão de tempo de ter outras epidemias. A gente não sabe nem como que vai ficar a própria Covid. Se outras variantes resistentes a vacinas e outras coisas, a gente não sabe. A gente tem que repensar muita coisa. A COVID, a, as pandemias elas são preveníveis. Esse salto de infecção de animal para o homem, tem como fazer uma vigilância mundial sobre isso a um custo irrisório para a ONU, a Covid era evitável, várias outras doenças são evitáveis. Então, e até para a gente é, avaliar o sistema econômico, social que a gente vive no planeta. A gente viu até na pandemia a competição entre os países. Nós não vimos uma cooperação. A OMS foi incapaz de coordenar uma campanha mundial de combate à covid é cada um por si. Hoje nós temos ainda países mais pobres com 2% de vacinados. É uma situação extremamente no num no planeta em que a gente tá, está destruindo o, o meio ambiente. Nós estamos colocando em risco a questão de, de, de pandemias. E nós estamos caminhando para a situação de desagregação social, de de um avanço tecnológico, mas que não está a serviço da maioria da população do mundo. Então, nós temos que re... é um momento de refletir que a própria Covid é um fruto do sistema que a gente vive hoje. A gente tem que pensar. Não é só isso aí. Tem muitas outras coisas que, num outro tempo, a gente pode aprofundar que a gente precisa realmente refletir é... para a gente realmente conseguir tirar a lição dessa pandemia para a gente realmente é... ver um futuro melhor. Para, não só para o Brasil, mas para a humanidade como um todo. Muito bem. Olha, nesta edição do programa Direitos na Rede, eu recebi especialmente honrado o infectologista do Hospital das Clínicas, doutor Ulisses Strogoff de Matos. Foi com ele que nós estivemos conversando até agora sobre a má gestão da pandemia e as 600 mil vítimas do Bolsonaro. Doutor Luiz, eu quero agradecer muito a sua disposição de ter vindo aqui ao nosso programa, atendido o nosso convite, de ter continuado fazendo o que o senhor vem fazendo, esclarecendo a população de Ribeirão Preto, de, da região e do país. Foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Eu espero poder contar com novas participações do senhor aqui no programa Direitos na Rede. As portas estão... Sempre abertas e o convite está também feito, desde já. Muito obrigado. Quero agradecer também aos nossos telespectadores que ficaram conosco até este momento. Eu espero poder contar com esta mesma audiência nas próximas edições do programa Direitos na Rede, pela Rede PT, YouTube e fanpages. Muito obrigado e até a próxima.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 faculdades e ganhou medalhas yes. Felipe Pedrosa vencia as batalhas yes. Dirigindo Uber em busca da meta Gastão de Ajunho, pessoa discreta Na pediatria escolheu se doar Horácia Coutinho e seu dom de cuidar De cada amigo, de cada parente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios com a gente, espero que nomes Consigam tocar Irama Carleiro, herói da estrada Foi caminhoneiro, ajudou o Brasil Joana Maria, bisavó gentil e Kátia Silene, uma mãe dedicada Anita Maria, era muito animada Baiana de escola de samba-samba Margarida Veras amava ensinar Era professora, bondosa e presente Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar O Eugênio era jogador, piloto artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal.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 consigam tocar uh -huh.